303 votos, sim, precisavam de 308, então não foi aprovada a proposta de emenda à Constituição, pelo menos agora, aqui na Câmara dos de Deputados. O presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, manobrou e conseguiu aprovar em primeiro turno uma versão mais enxuta da redução da maioridade penal. Vamos falar penal. agora de mais uma manobra política em Brasília que levou a Câmara a aprovar uma nova proposta de redução da maioridade Mesmo penal. Uma com a proposta de ontem derrotada, o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, decidiu colocar um novo texto que reduz a maioridade penal em votação no plenário.